Boa noite, gente! Aí, ó, bons! Oh. <risos> gente, prazer, pra quem não me conhece, eu sou o William, uh, eu sou o cofundador do Estação Nerd e hoje eu vou falar sobre empreendedorismo e marketing digital, né? como se manter relevante nesse mercado digital de hoje em dia, certo? Então vamos lá. Empreendedorismo digital. O que, que é empreendedorismo digital? Empreender digitalmente, logicamente, é ter um negócio que viva de um meio digital. Seja ah, uma rede social, ou seja um site, seja um aplicativo, algo que viva no meio digital. Qual que é a diferença para o empreendimento no mundo real? Ah, tem N pontos, né? O principal é a facilidade. É, quem aqui já teve empresa normal, empresa real? Levanta a mão aí, gente. Já foi dono de empresa. Burocracia é um grande problema, né? Você tem que tirar o vará, você tem que fazer N coisas. Empreendimento digital, você pode fazer testes. E se não for um negócio que você goste ou, é, sei lá, que você não esteja seguindo os corretos, você vai, cancela, começa de novo. Beleza? Vou dar alguns exemplos, tá? Uh... Na verdade, o um exemplo da diferença é que um, um é burocracia e o outro tem mais facilidade. Criar um aplicativo é algo burocrático, mas se você tiver os conceitos que eu vou falar daqui pra frente, fica mais fácil. E um site, às vezes você quer criar um site você tem N é, opções de fazer e cancelar ao mesmo tempo. Bom, ah, pra gente empreender, seja digitalmente ou seja no mundo real, a gente tem que escolher um nicho de mercado. tá? Esse aqui é o primeiro grande fator importante. Porque se você escolhe um nicho errado, você vai ter um grande problema. né? Às vezes você quer ganhar dinheiro porque o nicho do momento é, sei lá, fazer receita para o YouTube. E você não sabe cozinhar um ovo. né? Então é um nicho que é bom para pessoas que entendem daquele nicho. Você tem que escolher, então, o nicho da que você mais se adequa ou do que você vai aprender para conseguir melhorar. Tenha sempre um plano de negócio, gente. Por quê? Se você tem ideia do seu nicho, né? você já sabe o que você quer fazer, ou pelo menos a ideia do que você quer fazer, você tem que ter um plano, pelo menos uma ideia, de como vai ser o seu negócio. Como você quer que seu negócio Chegue até que ponto, que pessoas que ele vai atingir, né? Isso eu vou estar explicando durante a palestra. Então, primeiro ponto, nicho, depois ter um plano de negócio. Bom, uh, alguém aqui já ouviu falar de meta de vaidade? Não? Bom, gente, não podemos ter metas de vaidade, tá? A gente tem que pensar em como ganhar dinheiro, tá? Porque é um empreendimento, é um negócio... Mas tem gente que tem muita meta de vaidade. O que, que é isso? Ah, criei uma página no Instagram. lá, eu criei um Instagram de comédia. Tenho 15 milhões de seguidores. Caralho, eu não ganho nem um real. Então isso é uma métrica de vaidade. Eu falo para o cara, não, meu Instagram tem milhões de pessoas, mas eu pago minhas contas com o meu emprego ainda. Né? Então seja curtida no Facebook, curtida no Instagram, não traz dinheiro para a gente. Tá? Isso é métrica de vaidade. Como trabalhar o seu negócio é que vai te dar dinheiro. Bom, ok. Então, temos um nicho, temos uma ideia, temos um caminho, podemos empreender. Por quê? Temos o nosso negócio definido na nossa cabeça: ah, eu quero fazer isso, um aplicativo, eu quero desenvolver um site, eu quero fazer um negócio dessa forma. Já tem um plano. Opa, geralmente o plano de todo mundo que quer empreender é ganhar dinheiro. Então, meu plano é, vou pegar esse nicho que eu criei, aprender e desenvolver sobre ele e ganhar dinheiro. Só falta o quê? Ó, oh, muito fácil empreender. Fiz o um nicho, tenho um plano, vou dar start no meu projeto, né? Dando start no meu projeto, eu já vou ficar rico. Ou seja, em cinco minutos, qualquer um pode empreender e ganhar dinheiro. Parece simples, né gente? Pois é. Só que, realmente, será que a gente pode empreender? A gente tem que ir um pouco mais devagar, tá? Se a gente tiver a simples ideia de ter um nicho e ganhar dinheiro com aquilo, muito provavelmente a gente vai fracassar bem no início de tudo, tá? Por quê? Nós não seremos os primeiros no negócio, muito provavelmente não. A gente não sabe como que vai ser o retorno, apesar da gente esperar que o retorno seja bom, a gente realmente não sabe. Na verdade, a gente não sabe de nada. Né? A gente se espelha, às vezes, num outro negócio e imagina que quer ficar rico com aquilo, mas a gente não sabe se vai dar certo. Né? Isso acontece com qualquer negócio. E como que o um empreendimento digital, hoje, na verdade, todo tipo de empreendimento, é, precisa para ter sucesso? Ele precisa do marketing digital. E essa grande ferramenta é que eu vou falar agora durante o resto da palestra, intercalando. O marketing digital é responsável pelo sucesso de praticamente tudo hoje em dia. Né? Então, se você quer empreender, o mais importante é saber do marketing. Desde o mais básico até uh, o final, como eu vou falar. O que, que é marketing digital, gente? O marketing digital é a forma de você elevar, né, seu projeto, seu negócio, no mundo digital, para que pessoas te sigam, te acompanhem, te compartilhem, te comprem, né? É, ou seja, é isso. Esse é o marketing, só que da forma digital. É, exemplificando mais fácil. Antigamente, existia o que é conhecido como Web 1.0. O que é a Web 1.0? Ah, quem, quem aí é da época dos chat do UOL da vida? Bate-papo UOL? Isso, a galera aí de 90, 90 e pouco. Então, naquela época, não tinha a facilidade que a gente tem hoje de ter a comunicação na mão da gente com os celulares, né? Então, os grandes meios, né? por exemplo, o UOL, Globo, é, a Ol existia, eles entregavam a informação para a gente. Né? Eles davam a notícia. Hoje em dia, existe a Web 2.0, que é nós fomentamos a informação para os grandes portais, para as grandes mídias, ou para quem quer que seja. Né? A gente tem um celular, filma uma notícia agora, então a gente é repórter, a gente é N coisas. Né? Então, hoje a gente vive a Web 2.0. O marketing digital também nos dá a possibilidade de atingir muito mais pessoas. Quem aqui já pegou é, panfleto no semáforo? Todo mundo? Levanta a mão aí, gente. Dos panfletos que vocês pegaram, quais que foram importantes para vocês? Continua com a mão levantada. Exceção, né? Então imagina, uh, para quem fazia panfleto antigamente, para cada mil panfletos que eu entregava, né? Sei lá, 10 pessoas se importavam em ler e talvez uma era o pe a pessoa ideal que aquilo estava entregando. Né? O marketing digital não, eu tenho a possibilidade de atingir muito mais pessoas de um jeito muito mais barato né? e simples. Além disso, tudo é mensurável, tá tudo, tudo, tudo. Ah, como que eu vou saber, eu dono, sei lá, de uma loja que mandei fazer 10 mil flyers de promoção, como que eu vou saber se todos foram entregues? O cara pode ter entregado mil e jogado o resto no lixo. O cara pode ter entregado só 500. Ou o cara nem entregou nenhum. Como é que eu vou saber dos 10 mil que foram entregues, quantos que vieram para o meu negócio para me comprar? Né? No marca digital, não. Eu tenho ideia para tudo. Eu tenho métrica de venda de pessoas de idade. tá? Tudo. E para isso, gente, né? fazer essas métricas, ter essas mensurações... A gente precisa de algumas estratégias, tá? E isso aqui é super importante. Então, eu vou citar elas brevemente aqui e mais pra frente eu vou explicar cada uma. Então, tem três importantes estratégias de marketing digital. O Inbound Market, o Marketing de Conteúdo, tá? E as Redes Sociais, que é tudo no momento, né? Mas um depende muito do outro, ok? Vou falar um pouquinho sobre o embalde marketing. Os nomes são um pouco complicados, mas são simples de se entender, ok? O que é o embalde marketing, gente? Marketing de entrada, né? É, foi o que eu disse antes. As empresas procuram entender as dores e as necessidades nossas, né? Do consumidor. Para estabelecer um canal de comunicação. Então, a, as empresas querem oferecer uma solução de acordo com o desejo que a gente tem. Eu falo empresas, mas eu falo, por exemplo, pessoas. Você tem um Instagram, você tem que entender o que, é que seus seguidores querem para você continuar entregando algo de qualidade. Pois é, mas quem são essas pessoas? Né? Nesse mundo gigantesco de, de gente, de todas as formas, quem são elas? Então, no marketing, é, o embalde marketing falando dessa entrada, como que eu vou colher essas pessoas? Eu tenho que dividir ela em duas, tá? Tá? Um público-alvo e a definição de persona, que eu vou explicar. O que é público-alvo? Qual é meu público-alvo? né Quem eu quero atingir? Ah, eu vou fazer algo de receita, eu quero atingir gente que gosta de cozinhar. Eu vou fazer um Instagram de, sei lá, de cabelo, eu quero atingir pessoas que gostam de mexer no cabelo, sei lá. Então, por exemplo... Eu vou limitá-la no meu planinho de negócio, que meu público-alvo é pessoas de todos os gêneros, da faixa etária de X até Y, que se interessam pelo meu assunto e residam em tal região. Percebe o quanto isso é amplo? Apesar de eu ter delimitado um público-alvo, é a mesma coisa de eu tentar encontrar uma pessoa numa piscina de onda na China. Então eu quero atingir aquele chinesinho ali do meio, mas eu tô com um público extremamente grande. Dessa forma, se eu for fazer uma campanha, algo do tipo, eu vou estar perdendo dinheiro. Né? Então, é importante definir o público-alvo, mas é mais importante ainda a gente tentar comprimir ele. Não seria, talvez, muito mais fácil a gente tentar falar para pessoas que gostam de Game of Thrones e que gostam muito da casa Stark, ou que odiaram a oitava temporada, ou que assistiram todas as temporadas, vejam que eu comprimi o meu público, então eu tenho uma noção melhor de quem eu vou conseguir atingir, certo? Definindo melhor o meu público-alvo, né, eu falo, agora eu sei mais ou menos quem eu quero atingir, as pessoas com quem eu quero conversar eu vou definir o que a gente chama de persona, que é o detalhamento do meu público-alvo. Né? Como que funciona uma persona, gente? Vê, na definição de persona que vai determinar o que, onde e para quem falar. É chegar nesse nível de aperfeiçoamento de público que vocês vão ter exatidão daquilo que vocês vão estar entregando. Né? E recebendo também com exatidão. Então pronto, eu tenho que definir uma persona para o meu negócio. Como que eu vou definir uma persona para o meu negócio? Poxa, definir o público-alvo é muito fácil, né? Tentar diminuir o público-alvo também ainda é muito fácil. Mas e para definir uma persona, né? Para especificar mesmo o tipo de público que eu quero atingir? Boris Tauchéia, gente, né? Ah, quem é o rapaz que curtiu a foto do meu namorado? Vou stalkear ele para ver o que, que ele gosta. Ou, sei lá, a pessoa que curte a rede social de uma pessoa que faz algo que eu quero fazer igual. Vou stalkear ela. Né? Por quê? Eu quero saber dela quais são os sonhos dela. Eu quero saber quem é a família dela. Eu quero saber o ambiente de trabalho dela. Eu quero saber a formação acadêmica, o local onde ela mora. Eu quero saber a profissão. Eu quero me detalhar em tudo que a pessoa possa ser. Tá? Porque aí eu vou ter uma precisão do público, né? no caso agora da persona, para quem eu quero entregar conteúdo. Seja ele no Instagram, seja ele no Facebook, seja ele num site, seja ele num portal e assim sucessivamente. Etc. Bom, vou citar por exemplo: Estação Nerd. A Vanessa é minha persona, tá? Vou dar um nome, dê um nome para sua persona, tá? Ela é estudante de comunicação, tem 22 anos, ela é viciada em Instagram e postagens de moda, ela mora em Minas e é supervisora de uma rede de cinema, adora séries de época, só que ela tem dificuldade de achar conteúdo que fale sobre as séries que ela gosta, séries de época. Então, veja, por mais que eu tente estreitar a minha persona, ela ainda é muito mutável, né? Ela trabalha com comunicação, mas gosta de postagem de moda, trabalha na rede de cinema, vive com séries de época. Olha a quantidade de coisas que eu consigo entregar para a minha persona específica. Né? Ou seja, é, basicamente, tudo tem público. Tá? Toda ideia que vocês imaginarem de negócio, vocês vão ter um público específico. Bom, isso aqui é importante. Depois que eu tenho a minha persona, o né, que, que eu penso? Ah, agora eu já tenho quem eu vou entregar o conteúdo, eu quero que ela me compre. Porque a gente está falando em empreendedorismo, gente. A gente quer ganhar dinheiro. né? No fim das contas, eu quero pagar o meu negócio. Só que antes lá da Vanessa ser nossa cliente, nossa seguidora, né, a pessoa que curte meus posts, a pessoa que manda meus directs, enfim, é, ela precisa passar por uma jornada. E todo mundo aqui passa por essa jornada todos os dias. Só que a gente não percebe, eu vou detalhar, que é conhecida jornada do cliente, tá? E vocês vão ver o quanto essa jornada, ela é comum no dia a dia de todo mundo. E ela é um pouco ferrenha, né? Ela não é tão simples assim, você não tem seu negócio e de repente você está vendendo ele. Vou explicar os conceitos básicos, tá gente? Ah, Para todo negócio digital, né? a gente tem primeiramente um visitante depois a gente tem o que a gente chama de lead que é o que é uma pessoa que continuou me visitando me curte mais me segue me manda e mail enfim e no fim das contas é quem a gente quer meu cliente meu cliente aqui é no geral tá é uma pessoa que compra algo que eu indiquei é uma pessoa que compra algo meu é alguém que baixa meu aplicativo e assim sucessivamente Aí a gente entra agora com o marketing de conteúdo. Eu tenho a minha persona, vou explicar a jornada, mas é super importante saber que nessa jornada eu tenho que ter conteúdo, né? A pessoa não vai visitar nada sem conteúdo e não vai comprar nada sem conteúdo. O que é o marketing de conteúdo, gente? É o processo de publicar matérias, informações relevantes e valiosas, né? a fim de converter e encantar uma audiência. Né? Seja uh, a pessoa que vive fazendo stories, né? que é a pessoa que você gosta, seja matérias no site, seja ele qual for, né? mas sempre é um processo de publicar algo que agrade a sua persona. O marketing de conteúdo tem como objetivo posicionar a sua marca no lugar e no momento certo na jornada do cliente, que eu vou explicar. É, Para quê? Oferecer as melhores soluções possíveis para que ele continue fiel a você. Bom, quem é que gosta de spoiler, gente? Ninguém, né? Que bom. Uh, quem é que viu a primeira trilogia de Star Wars lá? Quem não viu a primeira trilogia de Star Wars? Meu Deus. Sério, vocês não viram... Meu, caralho. Enfim, eu vou contar o filme para vocês. O filme tem mais de 30 anos, me desculpem, tá? Eu vou ter que dar spoilers, porque eu baseei a jornada do cliente em Star Wars, para ficar interessante, tá? Então, assim, desculpa para quem não viu, mas vocês vão descobrir o filme todo aqui. Bom, explicar a jornada do cliente. Como que funciona e coloquem vocês no lugar de cada passo que eu vou fazer aqui, para vocês entenderem depois eu explico mais detalhado lá na frente como que começa a jornada do cliente primeiro você tem a descoberta e o aprendizado que que é isso tá lá o Luke em Tatooine, caminhando cantando seguindo a canção vendo os dois sóis se pôr todos os dias sem preocupação nenhuma na galáxia então ele não sabe que existe um império que está querendo destruir a galáxia Tá, ele não tem informação disso, ele está na vida dele boa ali. É o carinha que está no Google procurando qualquer coisa, tá? então ele está tentando descobrir e pegar e ap aprender aí alguma coisa que ele ainda não sabe. Tá? Beleza, então o Luke está lá, perdido, igual todo mundo está às vezes no celular procurando alguma coisa de interessante. E aí, em algum momento, o Bank Nob foi lá e falou assim, cara. Tem um império querendo destruir tudo aí. Então, ele reconheceu que tinha um problema. Reconhecimento de um problema, gente, às vezes é achar uma informação que eu gosto. E, opa, eu gostei disso aqui. Né? Eu quero entender um pouco mais sobre isso aqui. Né? Esse aplicativo aqui é legal. Ah, esse Instagram aqui é muito massa. Essa matéria desse site aqui é muito legal. Eu vou começar a consumir esse conteúdo. Então, eu reconheço que tem um problema. Eu aprendi que tem um problema. Aí o Luke pensa o seguinte, cara, uh, eu estava tranquilo, aí comecei a ter informação que tem o império querendo destruir tudo, aí eu vou aprender mais, vamos imaginar isso num site, aí ah, eu vou pegar esse conteúdo, vou aprender mais, vou aprender mais desse conteúdo, então eu vou considerar o seguinte, eu quero ser fiel a essa pessoa, eu quero ser fiel a esse site, então eu considero que a solução para a dúvida que eu tinha ou para o conteúdo que eu precisava está ali, né? Então, assim, eu passo a ser um consumidor fiel daquilo. Né? Considerei que a solução para mim naquele tipo de matéria é X pessoa, X negócio, X aplicativo. No fim das contas, né, o Luke toma a decisão que é de se tornar um Jedi e matar o próprio pai. Ok, eu contei o filme todo, mas ele decide que, cara, esse conteúdo é muito foda, eu gosto muito disso aqui. É, eu vou seguir essa pessoa, eu quero interagir com ela, eu quero aprender ou eu quero desenvolver algo baseado em tudo que eu aprendi aqui, com ela, no aplicativo, no negócio, enfim. É? Então, é, esse é um processo de jornada. Eu vou explicar ele detalhado num funil agora, que vocês vão compreender melhor. Então, assim, quando ah, vocês já têm um negócio, um empreendimento online que vocês queiram vender, seja uma loja, vocês querem vender algo de um, de um, sei lá, um parceiro, vocês querem indicar alguém, querem baixar um aplicativo, quer ganhar dinheiro com aquilo, você simplesmente não vai falar, cara, ah, meu site tem o melhor conteúdo sobre Star Wars, então compre esse brinquedo de Star Wars na loja tal. A pessoa, cara, existe um milhão de sites que vende esse mesmo brinquedo, eu vou comprar em outros, né? Por quê? Porque você tem que ensinar a pessoa a passar pelo funil de vendas. E todo mundo aqui passa por esse funil de vendas na hora de fazer compra. Tá? Como que é esse funil? Esse funil é assim. Tá? É, quando a gente vai fazer uma compra, um e-commerce, alguma coisa do tipo, a gente passa por esse funil. O tá? que, que é o um funil de vendas? Primeiro é descobrir. Né? A gente ter a descoberta do que a gente quer. Eu não sei o que, que eu quero. Sei lá, eu preciso comprar... Ah, uma mesa para minha casa. Eu vou descobrir onde vende a mesa que eu quero. Ok, eu estou visitando algum lugar e aí eu vejo um site que me interessa, seja por preço, seja por qualidade, seja pelo modelo, né? Nesse momento eu me torno um lead, um lead é alguém que quer consumir mais informação. No outro ponto, eu começo a considerar, por exemplo, a comprar essa mesa, por quê? Porque a informação que o site me dá é melhor, eu tenho condições melhores. Né? Trazendo para o mundo mais fácil, se é um Instagram, eu sigo essa pessoa mais tempo, eu confio nas coisas que ela fala, né? as marcas que apoiam ela são marcas que eu gosto também, enfim. Aí nesse ponto, veja que eu tenho milhões de pessoas visitando... E a intenção vai diminuindo. né? A pessoa até ter uma intenção final, né, que se torna um lead engajado, é o quê? No site. Mandei um e-mail, tive uma resposta. Tem um chat online, tirou minhas dúvidas. É algo que dá alguma dica. É a pessoa interagir com você, se é um Instagram. É um Facebook que te dá uma resposta rápida. Você começa a ter confiança na marca. né? Tendo intenção, eu avalio ou não se vou comprar. Todo mundo já fez isso. Né? todo mundo já, cara, eu vou pôr esse negócio no carrinho, fica lá no carrinho dois dias, eu estou comprando, eu não sei, eu vou comprar, e você acha um site que às vezes o preço é até é um pouco maior, mas as informações e os detalhamentos são melhores, as pessoas que te atendem são melhores, às vezes no, no, no Facebook as marcas que te respondem mais rápido, enfim, até que você chega ao ponto final, que é o que todo mundo quer. Que é ser seu cliente é comprar o seu negócio, é comprar a marca que você oferece, é continuar te seguindo, né? É te indicar para outras pessoas, né? Então veja que é, é muito espaçado, né? Você tem que detalhar muito bem aquilo que você quer para você ter alguém que vai te dar grana no final, né? E não é fácil. Bom, e aí gente, né? O look tinha uma arma, né, um sabre de luz lá para lutar contra o pai dele, enfim. A gente precisa de uma arma de vendas. Eu não vou simplesmente montar um site para vender produto da China e meter preço muito barato e achando que vou vender, não vou, né? Então eu preciso de uma arma. O que é essa arma? É. O look, né? Até tomar a decisão de ser o nosso cliente, no caso lá de matar o pai dele, falar o cara é o vilão, eu preciso realmente matar ele, enfim. Ele precisou de uma arma, né? É, então, para conduzir o visitante por essa jornada e pelo funil de vendas, você precisa de uma arma. É exatamente o que o marketing de conteúdo faz. É o conteúdo que dá para o seu cliente, para sua persona, uma arma para ela lutar com os outros concorrentes e vencer para você. Ok? O conteúdo também, gente, ele traz muito mais do que simplesmente o relacionamento com seu futuro público. Isso é super importante, tá? O relacionamento é importante. Mas o conteúdo é mais importante. Se você segue alguém que tem um conteúdo todos os dias a mesma coisa, vocês vão enjoar. né? Se segue um site que vende as coisas do mesmo jeito, não tem uma promoção, você vai enjoar. Seu aplicativo não é atualizado, você vai enjoar. Ok? Ou seja, produzir bom conteúdo te dá autoridade. E essa palavrinha aqui é a melhor coisa no mundo virtual. Quando você tem autoridade, é, você é destaque. Tá? Geralmente, os próprios é, Google, é, Microsoft, começam a dar autoridade, no caso de sites, para quando eles começam a se destacar com bom conteúdo. No caso do Instagram, por exemplo, você vai absorver conteúdo de outras pessoas, né? Mas, por exemplo, hoje em dia um Wilderson Nunes da vida é autoridade na comédia, por exemplo. E vocês confiam nele, acham ele engraçado e comprariam o ingresso de um show dele se ele falar que vai ter um show aqui. Porque vocês gostam do conteúdo que ele oferece ali, né? Um exemplo de autoridade na internet, eu vou dar falando do site, por exemplo, vocês podem fazer depois. Se vocês entrarem no Google aí e pesquisar 10 filmes 2018, o Google listou a listagem de filmes que a gente produziu no nosso site. Isso é automático. tá? O Google viu que aquela lista era mais acessada e deu autoridade para estação de ser topo no caminho de busca. Isso traz gente para o site e assim sucessivamente. Só que se eu não continuo fomentando o conteúdo com outras matérias, a minha autoridade acaba e o Google deixa de me ajudar, ok? Bom, e aí a gente vem para o que vivemos hoje em dia, né? Redes sociais. Poucos lugares proporcionam, proporcionam, ah, tanta a interação das pessoas com as marcas, quanto as redes sociais. Hoje, gente, é muito fácil pegar um influencer, uma marca, entregar um produto para ele, ele vender a marca, né? Ou ele vender algo dele, né? Então, assim, você tem é, a rede social proporciona isso e a rede social também mudou o meio como as empresas e os empreendimentos trabalhassem, né? Hoje é muito simples entrar no Twitter e reclamar com a net que a sua internet não está funcionando. Alguém no Twitter da NET vai te responder e resolver seu problema por lá. Antes você tinha que ficar um para ter isso, dois para aquilo no telefone. Né? A rede social resolve esse problema. Então, assim, é um canal criado exatamente com o objetivo. Comunicação, influência e diálogo. Ou seja, se você se comunica bem na rede social... Muito provavelmente com bom conteúdo, com bom marketing, você vai se tornar influente. Tornando-se influente, você tem que manter o diálogo. Se você quebrar qualquer elo dessa corrente, sua rede social tende a não ter sucesso mais. Tá? Por isso é uma continuidade. Sempre mudança, sempre melhoria, sempre inovação. Também nas redes sociais, gente, por incrível que pareça, a gente tem que estabelecer objetivo e meta. Ah, eu vou falar sobre cabelo, então toda quarta-feira eu vou mostrar um tipo de creme diferente para cabelo. Só que aí na outra quarta você não posta, aí você resolve postar na terça. Né? Você furou uma meta sua, as pessoas esperam algo de alguma forma. Por isso os grandes canais de YouTube, eles têm horários e dias específicos para lançar, os, geralmente, né? Lançar os vídeos deles, porque vocês já estão esperando por aquilo, né? Então a gente tem que estabelecer meta é, e objetivo também. Alguém aqui tem canal no YouTube? Tem pessoal que tem canal? Então vocês têm objetivo, né? Ó, tal dia eu lanço meu vídeo, porque o público está esperando aquilo. Encontrar as redes corretas, gente. Isso aqui é super importante, principalmente na campus. Quem aqui tem Twitter? Todo mundo, quase todo mundo aqui tem Twitter. Por quê? Na campus, a rede que rola brinde é o Twitter. 90% dos brindes de todo mundo aqui é dado pelo Twitter. Alguns saem do Instagram, outros pelo Facebook. Mas se eu não encontrar a rede correta, se a minha marca não posiciona na rede correta, por exemplo, desse evento, eu acho que posso estar sendo visto. Mas eu poderia estar sendo muito mais. Cria um perfil, logicamente. né? Eu falo isso porque, às vezes, você é administrador de uma página que tem um milhão de pessoas no Instagram. E aí, a página não é sua. Né? Mas é você que está fomentando e criando conteúdo para aquilo. Tá? Isso acontece muito em portal, quando você tem muitos collabs. Tá? Isso acontece, inclusive, com a gente. Você, a pessoa cria conteúdo para você, começa a crescer, e ela cria um perfil próprio e começa a andar sozinha. Aprender com os resultados, gente. Isso é importante para a vida, né? A gente toma tombo na vida e aprende a não fazer aquilo de novo. Na rede social, na vida social, a gente tem que aprender com os resultados. Principalmente os negativos, tá? Só que, como é que eu vou aprender com os resultados, né? Ah, sei lá, eu fiz um vídeo legalzinho no o YouTube. Fiquei dois dias filmando eu tive 100 views. Peguei esse vídeo para Instagram, estou com um milhão de views. Né? Que diferença que fez? Né? O é que, que, que isso vai me ensinar? Né? Então eu tenho que medir tudo. Tá? Medir tudo, tudo mesmo. Toda rede social te dá opção para métrica. Facebook, Instagram, vocês podem medir. Né? Para quem trabalha com sites, né? uma forma gratuita de você ter essas medições é utilizar um Google Analytics. Para sites, e-commerce, que é uma ferramenta gratuita do Google, que te dá todo tipo de métrica, os horários de maior acesso, é, para aplicativo, os horários de download, a quantidade, sexo, é, idade, ah, tudo, tudo, dá para medir tudo, cidades que mais baixaram, por exemplo. Facebook, Instagram, YouTube, tem suas próprias ferramentas de métrica, tá? Então, é tudo fácil, é gratuito, tem aprendizado disso na internet. E aí, você vai aprender o porquê que um vídeo foi legal, ou porquê que um story meu fez mais sucesso do que o outro, que tipo de gente eu estou atingindo, né? Por incrível que pareça, gente, enviar e-mail ainda é muito importante. Uh, eu vou contar um case aqui, eu não vou falar a empresa, mas tem uma grande empresa, uma marca muito famosa de roupas, que só com e-mail marketing fatura 7 milhões por mês de adecência, de propagandinha, que as pessoas clicam lá no e-mail. Então, se você consegue mandar um e-mail para o seu cliente, no caso de um site, ou se você interagir melhor com as pessoas no Instagram, no Facebook, muito provavelmente, né, você vai ter como medir a abertura, clique, o que foi bom e melhorar naquele ponto. Se você ainda não fez nada, nada disso, comece. Tá? Ah, existe uma dificuldade, eu não consigo, eu não sou bom nisso. né ah, eu mudo, vou tentar ser bom e outra coisa. É a facilidade que a internet e as redes sociais te dão. Boa! Agora sim a gente pode empreender com chance de sucesso. Se eu simplesmente imaginar um negócio e falar, cara, eu vou fazer um Instagram aqui agora e daqui um mês, seguindo essa pessoa que está muito famosa, eu vou ficar tão famoso quanto ela e vou ficar rico. Não. Tem todo um trabalho, tem toda uma idealização. A gente quer né, que as coisas sejam rápidas, mas infelizmente nada acontece assim. Se a gente tentar seguir um pouquinho disso aí, com certeza a gente vai ter um mínimo de sucesso ou o um mínimo de ganho, que é o que todo mundo espera. Mas aí vem a parte importante. Imagina que a gente conseguiu filtrar tudo, eu tenho um aplicativo legal, ou meu site está sendo bem visitado, ou, sei lá, minha rede social é muito legal, já tem marcas tentando me apoiar. Como é que eu vou me manter relevante? Esse é o grande problema é, de pessoas que, às vezes, tem, como eu explico, o Whiddleston Nunes é um dedo de ouro. Se o Wilson Nunes vier e marcar qualquer Instagram de vocês aqui hoje e falar para seguir vocês, o Instagram de vocês vai crescer 10 milhões por cento. Mas se vocês não tiverem conteúdo, as pessoas não vão seguir vocês. Vai ser só um momento. Né? Você tem que se manter relevante. Se o seu negócio está tendo sucesso, o mais importante é isso aqui. Continuidade. E como que a gente tem continuidade? Primeiro, Paciência, tá, gente? Apesar da gente viver num mundo muito elétrico, ligado no 330, a gente quer resultado na hora, não adianta, tá? Os robôs de rede social, os robôs de sites, eles entendem quando a gente tenta burlar alguma forma. Ah, vou comprar 10 mil likes, vou comprar 10 mil likes para o meu canal, para o meu Instagram. Não, você não vai crescer assim, tá? Tem que ter paciência, bom trabalho, que as coisas vão. Para quem vai mexer com sites, aplicativos, enfim, seja mobile, tá, gente? Por quê? 80% hoje dos acessos à internet são mobile. 80%. Então, se o seu empreendimento envolve sites, use a AMP e Instant Articles. Ah, o que, que é AMP, cara? O que, que é Instant Articles? A AMP é uma ferramenta do Google para acelerar o carregamento de páginas. É o um raiozinho que a gente vê quando pesquisa. Instante articles é a ferramenta do Facebook. Quando você clica, já abre automático. Então, usem isso para quem tem site. Aproveitem-se da nomofobia. O que, que é nomofobia? Nomofobia é a doença que, que é a incapacidade à comunicação através de aparelhos celulares ou computadores. É todo mundo. A gente, geração cabeça baixa, né? todo mundo anda assim. Por quê? A gente não consegue mais desgrudar no telefone. Isso vira uma doença que chama nomofobia. E aproveitando né, o lado bom e ruim disso, é que como está todo mundo conectado com o celular na mão, se a gente produzir mais, mais pessoas vão nos ver. Isso aqui é super importante. Produza vídeos, tá? Por quê, gente? Até o final desse ano, 80% do consumo da internet será de vídeos, tá? Tá? Por isso o Instagram criou o IGTV, por isso o Facebook está priorizando os vídeos, o YouTube já é né, do caralho. E, enfim, as ferramentas para vídeo hoje é o que há. Vou dar um exemplo a vocês de um vídeo que a gente criou lá. Quem é que gosta de rock? Oh, legal. O que acontece? A gente descobriu que parte das pessoas do Estação Nerd gostava muito de rock. E, logicamente, elas gostam de filme, né? Que o site tem especialidade também em filmes. Então, a gente pegou parte dessas pessoas, alguns filmes que foram sucesso no ano passado e editou um vídeo com a música do, do, do, de rock, do, do filme de rock. E foi super legal porque a gente deixou de lançar esse vídeo no YouTube e lançou ele nas, nas outras redes, né? O vídeo foi extremamente engajado, né? E a gente conseguiu muito mais pessoas. Por quê? Entendemos o que eles gostavam e criamos um vídeo legal. Eu vou passar ele aqui, em é um minuto só. Aí depois vocês me falem se curtiu ou não, ok? Vamos lá. Imagine thousands of people doing this in unison. Huh? What's the lyric? esse foi o vídeo que a gente fez né então a gente engajou uma quantidade de pessoas legal e esse vídeo foi muito sucesso né então é interessante saber o que, é que as pessoas querem entregar mas é importante também gente em qualquer empreendimento a gente se aproveitar das tendências tá twitter faz tendência instagram faz tendência mesmo que elas sejam polêmicas mas é importante ter cuidado tá uh, eu não quero entrar em polêmica aqui mas eu quero, antes de mostrar, lembrar que as marcas querem principalmente lucro. Quem lembra da polêmica do início do ano do rosa e do azul? Quem lembra disso? A galera lembra, né? O que, é que as marcas fizeram? As marcas entraram nessa polêmica, né, tomando um lado também da polêmica, enfim. Mas no fim elas queriam lucro, porque isso visa um crescimento de vendas. O que, é que o Trident fez? O Trident, né? criou essa propaganda de embalagem para meninas azul, a, azul para meninos, rosa para meninas. O Guaraná Jesus é, lançou dizendo que ele sempre foi para os dois, porque ele é assim. Né? E essas marcas, por incrível que pareça, atrás a gente vendeu cerca de 20% mais durante essa polêmica. E o Guaraná Jesus foi é, vendido para outros estados é, de forma maior, como nunca tinha sido feito antes. E tem que ser mutável, tá, gente? O que é ser mutável? Vou dar um exemplo da Lacoste. Todo mundo conhece Lacoste aqui, né? A camisa polo do jacarezinho, né? Que custa o olho da cara. O que, é que a Lacoste fez inteligentemente? A Lacoste fez uma campanha onde ela trocou o jacarezinho da camisa por espécies ameaçadas de extinção. E vendeu a quantidade de polos pela quantidade de espécies vivas que existem de cada uma dessas espécies, né? Então ela só trocou o jacaré e colocou que era para salvar o planeta, com a ideia de vender. E fez esse vídeo aqui, ó. <música> Salve nossas espécies, compre 3.500 polos, custou em média 600 dólares cada uma, tá? Um apolo simples com um animal de extinção. E venderam em 8 horas, tá? No site da França. É, é a segunda campanha, inclusive, a do ano passado foram outras espécies. Pra quê? Ganhar dinheiro, ser mutável, tá? Eu vou adiantar um pouquinho que meu tempo está quase no fim. Produzir conteúdo atraente é importante, gente. É né? tão atraente quanto a chegada de Thor em Wakanda. Né? Produzam um conteúdo bonito, né? editem de uma forma bonita, seja texto, seja vídeo. Né? Tenha objetivos, né? é, defina seus objetivos. Se você vai produzir o conteúdo, faça né, com a trilha que tem até a sua meta. Né? Então, não faz nada sem uma meta, sem um objetivo normal. Não né? Se você fizer isso, você elupina de cilada, né? você já está todo errado. Eu vou começar uma coisa, mas eu não sei onde é que eu quero chegar, eu não sei o que é que eu quero. Okay? E finalizando aqui, para todo mundo, né, a grande frase do Yoda, faça ou não faça, né? tentativa não há. Então, se eu quero algo bem feito para tudo, eu tenho que fazer bem feito e tenho que continuar fazendo bem feito. Eu tenho certeza que se vocês pegarem qualquer coisa hoje para iniciar e seguirem um pouquinho desses exemplos que eu dei, vocês com certeza vão ter um mínimo de sucesso. E aí é correr atrás para melhoria com visão lógico de lucro. Beleza? É isso, pessoal. É isso aí.